Após recuperar aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, passei aqui certinho aqui, ó, prontinho. Agora, vamos secar rapidamente, eu vou vir aqui, ó, retirando aqui, ó, todo o excesso. Isso aqui, se não, fica boa, né? se você, se você demorar muito, vai ficar mais. tem que ser rapidamente né? Olha só, ó, esse é o vazio, ó, não é excesso. Gente, olha essa porta, gente, inacreditável. Olha como era e como é que tá ficando. Hoje então meus amigos e minhas amigas Chegamos aí ao final de mais um vídeo Essa restauração dessa porta Eu dividi em três vídeos Temos o da fechadura onde eu coloquei aqui Temos o do batente E temos a restauração completa A restauração completa vai ser fantástica Olha só, isso aqui são peças que ia ser jogada fora Eu trabalhei de 96 até 2001 em reformas, a gente arrancava os batentes antigos, as portas antigas e trocava por outra. Como eu vi que era uma madeira muito boa, soltava alguns, alguns buracos, a gente, o patrão ia jogar fora, que não tinha utilidade, a gente trouxe e fez aqui essa restauração. Tem três vídeos, o do batente, esse da fechadura e temos a restauração completa. Para vocês acompanhar ativa o sininho, se inscreve e deixa o seu like também, olha só gente, deixa o seu like é sinal que você gostou do vídeo, então o outro entende que você gostou, pronto, vai ter completo, a fechadura era aqui, eu transferi para cá, a dobradiça era do outro lado, por quê? Essa fechadura aqui era diferente, porque isso aqui era um portão de entrada de uma casa, não era uma porta, aí eu fui, transformei uma porta, olha só gente, Ficou fantástica, né? Então, aguardo vocês aí. Ajuda o canal Zé Marioninho, a passadinha para outras pessoas. Essa porta aqui, se você for comprar hoje uma porta de madeira maciça, aqui tem que ser duas pessoas para pegar. Eu sozinho não consigo. É madeira maciça. Uma porta dessa hoje, ela é mais de mil reais. Só a folha. Lembrando que quando você aproveita uma porta dessa, você está ajudando também o meio ambiente, preservar a natureza. Sabemos que a madeira está pouca, né? Então, está se acabando. Então, eu gosto de restaurar. Eu vou ajudar. Lembrando que o trabalho que eu tive aqui foi um pouco intenso, mas valeu a pena. Então, forte abraço. Fui. deixa seu like e vamos que vamos. Acompanhe os outros vídeos. São maravilhosos.